Olá pessoal, vocês com certeza já conhecem o meu canal, sabem que sempre, sempre estou postando muitas coisas associadas a estatística experimental, à inteligência computacional e sabem também que eu faço resenha de alguns livros de estatística, mas hoje eu vou fazer a resenha de um livro diferente, hoje eu vou fazer a resenha do livro Os Selecionados é, Eu vou fazer a resenha com esse livro por dois motivos principais, primeiro é porque eu li esse livro e gostei demais dele, e o segundo é a autora, né, que é a professora Silvia Nietzsche que é uma grande amiga, né, uma ótima profissional e eu não poderia deixar, né, de fazer uma resenha aqui sobre esse livro que é muito legal. É, eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse livro, né, porque eu quero que vocês se sintam curiosos, que comprem esse livro e façam a leitura. Mas falando de forma geral, né, o livro ele trata de um fenômeno natural, né, que aconteceu na Terra. E para que não haja a extinção da raça humana, um grupo de pessoas né, que tomaram aí algumas ações, okay? vamos dizer assim. Então é um livro muito bacana, é um livro de ficção científica, é um livro muito futurista, que traz várias coisas, vários elementos, várias tecnologias que poderiam ser até mesmo utilizados né, nos dias de hoje. É, sem dúvida nenhuma vocês vão gostar bastante na hora que eu fiquei estava lendo esse livro eu pensei, gente, para ficar perfeito faltava falar alguma coisa aí de extraterrestre, que eu gosto muito desse tipo de coisa, e no finalzinho do livro aí foi, apareceu também uma intervenção né? é, alienígena né? e aí o livro foi deu um desfecho muito mais legal então é um livro muito bacana né, é Faltando só falar um pouquinho de análise de variância, teste F, Tuck, Duncan, Spot Knot, mas realmente eu acho que não teria jeito mesmo. Mas é um livro muito legal, recomendo a todos que comprem, que façam a leitura, sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão gostar bastante, beleza? Então é isso, pessoal. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. E em breve a gente vai fazer aí novas resenhas de outros livros e trazer também temas aí associados à estatística experimental. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.